Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui nós estamos hoje com a física, escritora e comunicadora científica, Ale Passini. Além do blog O Que Diz a Física, a Ale tem um canal de mesmo nome no YouTube, em que ela fala sobre a Terra, sobre o espaço e sobre cultura. A Ale é mentora das Nações Unidas na rede space for women que busca incentivar a participação feminina na indústria espacial. Ela vai falar sobre isso com a gente hoje. Olá! Oi. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Bárbara. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz que você está aqui com a gente hoje. É, acho que são várias as perguntas sobre essa carreira incrível que você construiu <risos> e sobre as propostas que você tem conduzido ao longo dos últimos anos. Né? A, a gente começou falando né, a, a questão da indústria espacial, Carreiras e profissões na indústria espacial, elas parecem uma coisa tão distante de nós, mas quais carreiras e profissões existem nessa área? É, isso é interessante, porque muita gente quando pensa em espaço, pensa mais assim, em astrônomo, num telescópio gigante, bem longe do Brasil, né? Nem sabe que a gente tem os telescópios no Brasil também, né? ou imagina sei lá um cientista maluco né mas além da verdade é que a tecnologia espacial está no nosso dia a dia está no seu telefone celular né está no GPS que você usa qualquer sinal de satélite que venha para você envolve envolveu né toda essa tecnologia espacial muitos profissionais da área então eu gosto de citar assim carreiras que não são usuais, né, eu sou física espacial, então eu trabalho fazendo pesquisa na área eh, em torno da Terra, na física aqui do, do que a gente chama heliosfera, né, que é tudo que acontece entre o Sol e a Terra aqui, e até em volta eh, do sistema solar, me interessa, né, eu tô olhando os processos físicos, mas tem trabalhadores nessa área que trabalham mais, assim, é, no desenvolvimento da, dessa tecnologia que vai para satélite, por exemplo na análise desses dados então o pessoal da computação que trabalha com big data, né, muito usado é, mas se você pensar na parte de exploração espacial que agora está em voga né, e a gente está aí com o projeto Artemis que vai botar a primeira mulher na lua em 2024 provavelmente e depois a gente vai caminhar para uma exploração de Marte, né, de mandando civilização para lá a gente vai precisar de todos os profissionais da Bem da Verdade, né? Isso envolve muita parte também é, da diplomacia internacional, né? Então, tem muitos advogados na área espacial hoje em dia. A gente precisa de médicos entendendo como que acontece, é, o que que acontece com a fisiologia humana, é, no espaço, né, que acontece com o nosso DNA, com o nosso corpo. É, tem pessoal até pessoal assim, de chefe de cozinha e o pessoal da área alimentar que tem que desenvolver alimentos para serem consumidos e, e preparados no espaço. Né? Então, tem espaço para todo mundo no espaço, essa é a bem da verdade. Tem uma área bem interessante que é a parte da arquitetura espacial também, que o pessoal vai desenvolver esses habitats né, fora da Terra. E tem o pessoal da geologia, né, o pessoal da mineralogia, estuda todas essas rochas aí e todos esses elementos aí de outros planetas e outros asteroides e lua. Então, tem muita coisa para fazer no espaço e que a gente precisa de trabalhadores de todas as áreas. É, a gente, você está falando aí dessa vastidão que existe de, de possibilidades e essas crianças de hoje, né, que vão crescer e já ir se preparando para ocuparem essas funções, mas a gente está vivendo um momento super delicado, né? De pandemia no mundo inteiro, e isso está impactando também na questão da educação das crianças e dos jovens. Como que mesmo assim a gente pode continuar a estimular as crianças e os jovens a descobrir a ciência? Ah, eu acho que agora, mais do que nunca, né? eu acho que o espaço pode ter esse papel de manter as crianças engajadas numa leitura, no num estudo, né? Porque elas estão, é, muitas vezes, sem orientação, porque não estão tendo mais o contato do dia a dia ali com os professores e os colegas dentro de sala de aula, né? É, muitos do, a nossa realidade no Brasil é muito difícil, a gente não pode considerar que, que a gente tem uma inclusão digital é, em, em numa esfera federal, né? Então, muitos alunos estão sem aula mesmo, faz já mais de um ano. Então, isso é muito difícil da gente conseguir é, suprir. Eu acho que o que a gente consegue fazer, sendo o espaço uma coisa muito inspiradora, né, e a gente conseguir olhar para o céu de qualquer lugar que a gente esteja, dentro da nossa casa, né, a gente consegue é, tentar despertar esse interesse das crianças e tentar é, despertar a curiosidade para... Pelos fenômenos espaciais, né? Que a gente vê um arco-íris aqui, uma nuvem mais rosa ali, tudo isso puxa um gancho da área espacial para a gente explicar a atmosfera, nuvens, interação com o sol, né? Isso sem falar da noite é, é, cheia de estrelas, né, uma, uma estrela cadente, a gente já explica um meteoro, né? Então, tem várias, várias coisas que a gente pode fazer dentro de casa que, que eu acho que a gente deve fazer, é, utilizando o céu como gancho. Para manter essas crianças inspiradas e engajadas em estudar, porque é óbvio, isso é mais focado na parte científica, né? Porque são, são estudos na área de ciências, de física, né? Astronomia. Mas, na verdade, isso puxa todas as outras questões, né? Você pode pedir para a criança escrever um poema sobre o que ela leu, né? sobre o que ela viu, é, ler um livro sobre isso. Então, assim, você pode puxar a parte da química das estrelas. Então, na verdade, você consegue, com o espaço, puxar um gancho para todas as disciplinas, né? E talvez estimular e manter essa criança inspirada a continuar estudando, mesmo dentro dessas condições adversas que a gente está encarando hoje, né? É, Ali, as crianças elas são curiosas por natureza, né, e a gente sabendo levar, com certeza, os meus, você tem, eu tenho filhos, nós so, temos crianças e fomos crianças, né, os meus uhum. se encantam com as estrelas cadentes, e eu lembro de ser criança também, e de toda essa parte de literatura sobre fenômenos meteorológicos, como se formam os cúmulos nimbos, uhum. é... Conhecer o nosso sistema solar, eu lembro que era uma literatura que me acalmava quando eu ia, quando eu queria descansar. Olha que relaxante, né? <risos> e aí, é. não é? E a gente, e logo assim eu descobri o Philip K. Dick, que se tornou um dos meus autores favoritos na parte de ficção científica. Mas crescendo, né, aquela curiosidade de descobrir e imaginar mundos possíveis, novos mundos, né? É, na escola não era algo que, que era falado para nós, né? A gente tinha... É, nossa geração, principalmente, leu muito Manuel Bandeira, Cristiane F. foi marcante na nossa época, né? Mas é, essas carreiras, além da medicina convencional, engenharia civil, advocacia, essas, essas possibilidades, elas não eram tão faladas, né? Não. E aí você vem com uma série aí de livros, que são as, as Girls in Space, né? Sim. você vai falar pra gente. E mostrando para as meninas que a ciência faz parte da vida e pode fazer parte da vida delas. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre os seus livros e também como tem sido a recepção das meninas para a série e para esse tipo de literatura. Ah, você está falando aí, eu estou pegando os livrinhos que eu estou com eles aqui. Ó, eu tenho três livros publicados da coleção Girls in Space, né? O primeiro é esse, a Luneta e Isabelle, eles são todos ilustrados, eles têm essa personagem aqui que é a doutora Lindy, que é inspirada numa cientista espacial, Jocelyn Bell, que ela traz um pouco de informações adicionais nas histórias, e as histórias são é, é, sobre um grupo de amigas, né? E que elas vão, dependendo das aventuras e do livro, elas têm uma idade é, crescente nas histórias, aqui está o grupinho das amigas. E cada criança dessa daqui é, foi inspirada numa, numa criança real que passou pela minha vida e que ainda está na minha vida. Todas, delas, todas elas, na verdade. E elas vão sendo, é, vão aprendendo sobre o espaço sobre ciências da Terra né, ao longo da história. Mas o, não é um livro-texto. né? Então, é um livro que ele é feito para justamente é, entregar um pouco de referência para as meninas olharem para frente e verem uma cientista de verdade lá na frente. Então, óbvio, eu sou cientista, eu escrevi os livros, já é uma referência, mas eu pedi também para que amigas minhas pesquisadoras fizessem a abertura dos livros. Então, no primeiro livro, a doutora Adriana Valle, que é uma astrônoma brasileira maravilhosa, ela conta como foi que ela se inspirou pelo espaço. né E no segundo livro, uma cientista da África do Sul, amiga minha, que conta a história dela. E aqui é o segundo livro que é esse daqui é mais voltado para o Sol e clima espacial. E o terceiro livro, o tema mais central, é sobre as descobertas científicas e a questão dos raios cósmicos. E esse livro aqui, quem fez a abertura foi a doutora Georgia Denolfo, que é uma amiga minha é, maravilhosa, pesquisadora da NASA, aqui dos Estados Unidos. Então, assim o, o livro ele traz as histórias que são em torno das meninas, algumas informações científicas que elas vão descobrindo no meio da história, e, além disso, traz essas referências é, femininas na ciência para que as crianças tenham essa, essa possibilidade de conhecer a vida de um cientista, entender o que, que a gente faz na verdade. Né? Você disse bem assim, na nossa época, a gente pouco via desses conteúdos, na verdade, na escola, né, em geral, a gente via alguma coisa sobre o sistema solar, mas não era nada assim muito, era parecia uma coisa muito desconectada no nosso dia a dia, né. Hoje em dia, a novidade boa é que a nossa, o nosso, a nossa nova base curricular nacional, né, que é a BNCC, ela inclui uma parte forte de eixo Terra e Universo, né, no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, então... Esses conteúdos, eles incluem também essa questão da tecnologia espacial. Ele tem um foco maior nas interações do, do Sol da Terra, na questão atmosférica. Então, a questão da circulação global atmosférica. Então, tem um conteúdo agora muito mais, é, eu acho, pesado hoje em dia, muito mais forte nessa, nesses tópicos que eu acho que é muito capaz de inspirar as crianças e uma coisa que a gente não teve na nossa época. Porém, uma das dificuldades que se tem hoje em dia é de que os professores da, dessas faixas, principalmente do fundamental, ela, e os professores, eles vêm em geral da biologia, né? E nem todos tiveram um treinamento muito forte nesse eixo Terra e Universo. Então, uma das coisas que a gente fez com o livro e dentro dessa abordagem aí do programa da, da ONU, da qual eu, do qual eu sou mentora, né? Do Space for Women, a gente usou o meu livro, o primeiro livro, para capacitar professores do Fundamental 2 a trazerem esses conteúdos de forma mais profunda, mais apaixonada, porque ainda né, essa interação professor-aluno não tem nada que substitua isso. Né? E quando a gente aprende um conteúdo novo é, através de uma pessoa apaixonada por isso, com aquele brilho no olhar, eu acho que isso impacta muito mais a criança e é muito mais é, provável que ela tenha um interesse contínuo a partir dali sobre esse tópico. Então, a nossa preocupação é, nessa, no ano passado, que foi o primeiro ano dessa pandemia, né, é, a gente teve um esforço grande aí, eu me juntei com duas amigas maravilhosas, a professora Rafa Lima, né, do canal Mais Ciências, ela tem um canal bem legal no YouTube de, sobre ciências, e uma outra amiga minha, chamada Patrícia Cruz, que é uma astrofísica, e nós três desenvolvemos é, essa, essa capacitação para professoras, a gente capacitou professoras do Brasil inteiro, e foi muito, muito especial para gente, para a gente também conseguir conversar com os professores, assim, quais são as necessidades, o que de fato dá para a gente fazer dentro de sala de aula, e cada uma das professoras trouxe a sua realidade do seu município, né? falando as dificuldades de engajar os alunos nesse momento de pandemia, o que, que daria para fazer? Todas desenvolveram planos de aula em torno do conteúdo, então a gente vai publicar esses planos de aula num e-book de forma pública e gratuita para outros professores poderem usar. Então, isso é uma coisa que a gente conseguiu fazer para que a gente tenha essa multiplicação do impacto, né? Não tem como falar em impactar crianças e adolescentes nessas faixas escolares, né, faixa etária escolar, sem falar de professor... Porque a escola é um ambiente de potência, né? É onde a gente consegue, a gente passa uma grande parte do tempo e a, e a gente potencializa os nossos interesses, de fato, encontra quem a gente é, né? E, mas de forma mais direta, uma coisa que eu tenho feito agora, que está rodando nesse momento, é um clube do livro. Então, eu, eu criei, organizei, estou fazendo sozinha essa, essa atividade, né? Também dentro desse projeto é, do Space for Women, estou com apoio institucional da Agência Espacial Brasileira, né? Da AEB, e a gente está com um grupo de quase 100 meninas Todos os finais de semana a gente se encontra, elas leem alguns capítulos do livro, a gente discute na semana o que foi lido, eu trago a parte mais profunda dos conceitos é, científicos né, que foram abordados, então as meninas estão super empolgadas. A gente fecha essa semana o primeiro livro e já começa o segundo livro na, daqui duas semanas. Então, isso tem sido assim, é, os feedbacks que eu tenho recebido dos pais e das próprias meninas, assim tem sido é, é muito gratificante para mim porque o meu intuito era trazer um conteúdo de qualidade que de fato engajasse essas meninas é, a permanecerem lendo, que foi isso que a gente conversou agora, mas também é, que tirasse um pouco a cabeça das nossas crianças né, desse momento tão pesado que é tão triste, principalmente no Brasil, que a gente está vendo essa, essa pandemia tão, tão é, né, desproporcional e gigante e, e afetando todas as famílias. Então as meninas têm tirado um pouco a cabeça dessa, desse sofrimento da realidade que a gente vive hoje e pondo um pouco a mente nas estrelas né? e, e deixando a imaginação. Então é um pouco de alívio também que a gente tem promovido, é, que eu acho que o espaço é, é muito assim, importante para trazer esse alento para o nosso coração, para deixar a gente pensar um pouco além da, da nossa realidade, ali da nossa caixinha e expandir a mente né, e os horizontes dessas meninas. Então, tem sido muito legal e os feedbacks dos pais têm sido incríveis também. Ai, que jóia, Lê. É, o, o espaço lembra a gente da nossa pequenez também, né? A gente que olha e, e percebe que vai tudo passar. É tudo muito mais antigo e ainda vai seguir além de nós, né?